Diga quem é você. Meu nome é Zangief, por favor. Será que não dá para você ficar quieto? E aí, pessoal do canal. Hoje estou jogando aqui, enfrentando o Ryu, o rival. O Zangief... Tenta chegar mais próximo para poder sair do Hadouk do Ryu. Que é a jogada dele fica apelando no show. O Ryu ele sempre toma distância para poder fazer. O Hadouk E eu peguei esse V-Twig Que é muito bom uh! Ai meu Deus, eu saia que ia ganhar Vamos de novo Nessa próxima Rodada Vou tentar ir mais pra frente Pra pegá-lo Para que ele não tenha o espaço para ficar dando o Hadouk, que é a jogada do rio. É Hadouk e Se você pular, ele dá Shoryukki. E de longe, ele fica dando o Mangue o seringa. Caramba. Ah, agora pega aí a mão. Achava que não ia, não, gente. nessa próxima rodada. Meu, ele tá bem esperto. Vai. Eu tô aqui bem jogando. Chegando perto. Olha. Esperando eu pular pra dar o um shuriot. Não vou pular não. Toma, esqueceu do meu victory, foi. foi? Ele tá esperto agora. Tô chegando mais perto dele também para poder dar o meu golpe. E devagarinho. Você já está morto. O mae Vai mim. Não adianta ficar defendendo. Sai que se pé. Eu tava só esperando ele pular, meu, pra dar orear Meu, essa jogada é foda. Enfrentando o um f Vamos ver quem é o melhor aqui. Cara, é decisivo o negócio. Meu, agora é questão de honra. Tem que ganhar, não tem jeito. Papai esperto. <risos> tentar chegar perto. Mas também tem que tomar cuidado, senão ele vai dar o agarrão. <risos> Yes! Pois eu fui mais esperto e dei, né? Você... Meu, o jeito é enfrentá-lo. Porque... Meu, parece que ele tá com medo, né? que ele tá com medo de tomar pilão. <risos> Mas é questão de honra. Sai daqui. Olha, saiu meu. Vem. Vem Se curou. Olha. Aqui deixa eu jogar. Puxa vida. No, no, no, no, no, no, no. No. Agora é o round final Meu, agora é questão de Dar tudo Porque perder de Zang F. Tá <risos> uma ah, vergonha Aí meu especial Vem pra cima Caramba, eu ia dar o meu golpe em cima Mas valeu Acho que eu tô enfrentando de novo. Não para de ficar dando isso Olha, ia dar o golpe de cima, mas não deu para dar o pilão de cima Caramba, sai daqui Tem que ver um jeito agora para chegar mais perto e tentar agarrar ele rápido antes que ele dê a jogada dele. Opa. Ah! Outra vez! Calma que a vitória não está perdida. Não deu. Vou aceitar aqui enfrentá-lo com dando aqui o um soquinho. ficar mais perto. Eu soltei meu V-Trig. Não mais sangue. Oh, deixa eu fazer também. Mas que merda, perdi. <risos> you lose. Desonra, desonra pra toda a sua família Pode anotar aí, desonra pra tu Desonra pra tua vaca Round one. Fight. Meu, esse é o final Tá um a um Agora é questão de honra Vou ter que ganhar, não tem jeito enfrentada tudo de si para poder vencer aqui porque complicado. É é complicado. deixe, toma aí. meu o cara não tá dando não tá enfrentando mesmo tá certo vendo aqui eu estou vendo aqui uma oportunidade para poder agarrá-lo e fazer aqui a minha jogada a situação é tensa e dramática negócio é? é que tá tenso Toma aí também não né cara então, vai querer ganhar tudo para com esse negócio Eu vou aqui. agora vai Ai, não foi tudo. Não. Ah, vai com a mãozinha mesmo. Tchau. Então é isso aí, pessoal. Tchau.